A aula, ele não dá só a aula de dança, ele dá a sua ideia de dança, então, uh, uh, isso tudo tá, tá envolvido. Vou fazer sequência de fazer sequência de cloches em nome do pai, do filho, Eu dos cloches do santo, das clochas Falei pra vocês, eu tô vendo Juliana aqui. É, esse curso todo tá sendo gravado. Vocês, uh, vocês vão ser filmados, mas não necessariamente vocês vão uh, vocês, se vocês não quiserem entrar. Por, por isso tudo vira tudo vira conteúdo do Dança e Saúde, tá? É do meu canal, vai pro Instagram, vai pra tudo. Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. A gente continua amizade tudo certo, tá? Eu vou, mas quem quiser, quem não, não se importar. A gente, tem um, eu tenho um termo de autorização, autorização do uso de imagem, de voz, tá? Então, assim, fiquei bem tranquilos. Aí, no intervalo, eu passo, eu deixo aqui quem quiser assinar, colocar, tá? A gente cuida bem para ficar todo mundo bem bonito.